Salve, salve, Bahia! E a Bia, hein? Achei que a bichinha ia pegar ouro. Mas tá bom a prata também, né? Será que o ziquei é menina, gente? É BC em Tóquio, 3, 2, 1, valendo! Salve, salve, galera! Beleza? Tá pensando que acabou? Pensou certo, viu? Acabou mesmo. Mas a gente não pode deixar de fazer... Um resumão aqui do que foi a participação do Brasil nessas Olimpíadas, né? Tóquio é a melhor participação do time Brasil de todos os tempos e de várias formas. A começar, claro, pelo número recorde de medalhas, 21. Mais até do que na edição do Rio de Janeiro, que foram 19. E olha que lá a gente teve representante em todos os esportes prerrogativa de país sede foi agora lá em tóquio que pela primeira vez o brasil conquistou três medalhas de ouro no mesmo dia graças ao isaquias na canoagem o ebert no boxe e o time de futebol masculino mais legal ainda foi ver as mulheres brasileiras fazendo a melhor participação de todos os tempos em uma olimpíada aliás quase elas dobraram o número de vezes que subiram ao pódio em relação aos jogos do rio de janeiro 9 agora contra 5 em 2016 e dentro disso que eu acabei de falar são vários os exemplos de superação teve a rebeca andrade com duas medalhas históricas para o brasil mulher negra que veio da periferia e que começou no esporte graças a um projeto social teve a bia ferreira que começou no boxe aos quatro anos na garagem de casa e só foi conseguir competir em 2014, coisa de sete anos atrás, porque não conseguia achar competição de boxe feminino. E teve a Ana Marcela Cunha na Maratona Aquática, que não foi bem nos Jogos do Rio, mas que se superou e levou o ouro em Tóquio. Resumindo, a mulherada bombou. E aqui vale uma menção mais que honrosa também ao estado da Bahia, né? Claro, os maiores culpados por essa boa campanha brasileira em Tóquio. Os baianos conquistaram sozinhos quatro medalhas de ouro. E se a Bahia fosse um país, por exemplo, a República Federativa da Bahia, é, ela ficaria na frente de países como Espanha, Suécia, Suíça e muito, mas muito à frente da Argentina, que não ganhou nenhuma de ouro. Tem que respeitar nossa Bahia, né? E a gente encerra por aqui. Esse é o nosso último episódio do EBC em Tóquio nas Olimpíadas. Mas a gente volta para falar... De Paralimpíada, viu? Somos que nem o povo baiano, incansáveis. Então lembra de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Siga a hashtag EBC em Tóquio e dá um pulo lá no nosso site. O endereço é agenciabrasil.ebc.com.br. Beleza, galera? Valeu e até a próxima!